Segundo dia da Expo Inter, acontecendo a Batalha dos Hambúrgueres aqui na Associação Brasileira de Elifor e Brafor. Eu estou aqui com o Ernesto Fagundes, para me contar um pouquinho como foi a classificação dele, como foi a participação como jurado. Ah, eu adorei, né? Adorei o convite. O pessoal está de parabéns, é um evento maravilhoso, que venha já a terceira edição. E eu achei bárbaro, porque os cinco competidores né, apresentaram, assim... É seus produtos saborosos né maravilhosos assim. então para mim que sou um, um leigo né tanto na na, na, na, na na carne como no hambúrguer assim mas como um consumidor né então no, no paladar assim eu adorei já primeiro primeiro concorrente chegou assim já muito bem né e eu tenho uma teoria é, muito tradicional que é onde se vai um coisa de rodízio ou de de, de, de vários produtos, assim, sempre o primeiro sabor é o, é o mais especial. Então, hoje, pra mim, também, aquilo ali foi uma, uma novidade. Porque aí eu provei a primeira, depois me provei o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, assim. Então, aquilo confunde um pouco, assim. Mas aí, tu vê a apresentação, o aroma, né, o, se ela tá mais suculenta ou não. Então, eu, eu joguei bem, bem no meu paladar, assim, de uma coisa bem pessoal até é, foi na soma de todos o, o, o vencedor né mas o vencedor depois ali que eu conheci ele sabendo ele ele é um craque né ele sabe tudo dessa área é, então ele é um cara que leva muito produto gaúcho para o Brasil e para o mundo né então acho que o, o grande vencedor dessa de, dessa segunda edição é um cara preparado para isso, então vai, vai orgulhar muito a, a carne gaúcha, essa, essa carne com o nosso selo de qualidade, a, a carne com certificado e o talento da, também da nossa culinária. Né? O gaúcho já é apaixonado por carne e aqui esse evento traz mais ainda essa paixão. Como é que tu viu tudo isso aqui na associação? Ah, coisa boa, eu acho que, que nós, nós brasileiros né, que, que atravessamos um ano com muita dificuldade nesse tema da carne e o próprio gaúcho ele ele ele estava assim esperando algo que do, do uma atitude de quem trabalha sério nessa área e eu acho que a expo inter vem exatamente para isso para quem trabalha sério com a carne cada vez mais conquistar o seu espaço merecido né e, e, e o consumidor os empresários ficarem atentos a esse esse produto assim tão, tão fundamental na, na vida da gente. Certo. Eu conversei com Ernesto Fagundes, Aline Merladete para o portal AgroLink.